Vai meu menino Hoje tem Coisa Fina, rodada dupla Aniversáriozinho agora no Morro do Moreno E mais tarde lá, Casa de Forró Então, arroba Coisa Fina Olha a vida de músico aqui, ó. Que da boa Vai menino, ajuda aí Ajuda ou faz sozinho? Faz sozinho Partiu Ajudei com o um canto meu. Anchinho de paia que abriga você. Nas paredes do toque que o sol e a lua nos vê Anchinho de paia onde tudo é amor. A beleza da praia, o canto. Você, Verina, vai na barra da né, cacai, traga pedra e um cozinha. Um cigarro de paia. Corre, menina, vai depressa. Chame rock de galhão, que ele, me traga o algodão pro corribó. Droga um pouquinho pra poupar no meu paió. Só quero que traga um tanto de botar no matricó. De que a reserva diz pra fazer babinho que também quero outro dado pro fuso. Pra fazer feio pra mané. Fazer gorão pra botar no corpinho. Ih, muita. É médio de doido. fala de Fala, menino. Olha aí o endereço do, do lugar pra jogar no Easy. Jogar no Easy? Quer dizer fácil? Não Easy. Easy? <risos> easy. O easy. Easy não é fácil não? É difícil? As famílias amém Abençoa, Senhor A minha também Piada rápida, vai Uma piada rápida Piada rápida, é Piu, então, uma piada rápida O Pintinho não tinha pio, fez O não tinha cu, foi pedá Explodiu, velho Essa é a piada tinha... rápida é o tiririca quando deu é uma piada, que ele emenda mais três piadas em uma só, né? O Pintinho foi se escapar e caiu. Tava tá bêbado. O foi se Como é que é? O é. Pintinho não tinha amigo, foi se e o olho. Caralho. Drogas, drogas, filho da outras drogas. Piada rápida? <risos> um anão chegou no bar, o balcão era alto, aí ele tá pulando, né? Assim, oh, me dá uma fanta, me dá uma fanta, me dá uma fanta. Aí um tempão lá pedindo uma fanta, ninguém atendia, ele resolveu dar a volta no balcão. Quando ele chegou do outro lado oh, do que balcão que tinha que outro que anão, tinha outro anão do outro lado assim, juva de, de laranja, de uva de laranja. <risos> De gravar uh -huh. Vocês, vocês voltaram a falar besteira uh -huh. né? Essa luz piscando doce dar... aí. Queria transar, não no sou casado <risos> Essa é do Jackson Você tá é de qualquer casado É tá de qualquer casado não. Casou, fodeu Não fodeu Não fodeu não, não, não casem Casar faz mal pra saúde Casamento é bom, meu filho Já fomos em vários Já fui em vários também Dá pra beber muito, né? De graça. Em nome dos bons costumes, da moral da família brasileira. brasileira. Casa, hein? Me chame pra beber. Ih, cara, deu ruim ali, ó. Pegou o carro dos meninos. Jackson já se interessou só porque o cara tá sem camisa. Chico, né? Estamos aqui, ó. O do Morando é para lá? vai dar Vou Botar as coisinhas onde meu camarada. Já mesmo com o Léo lá que ele É carro. Tudo é bom não? presente Presença massa. É, Caralho, que vista bonita da porra. Que é massa tá demais. Pode de Isso é coisa fina, né? Vamos embora com a gente. Ter que horas, mas é a hora que vai estar... Tá... É. Vai, menina, vai de frente, chave, rocha, ele quer Traga, o dano, muito bom, traga um pouquinho, vai comprando meu pai. Só